Ah, eu tô vendo que tá todo mundo falando dessa do, do menino que é um bicho Mas eu achei tão esquisito o, o, o início ali do trailerzinho Que eu nem... É um menino alce O cara vai jogar de Z, eu não vou Bunny Zed de Zack Mid? Não Deveria jogar de Zack Mid? Ai, ah, eu, eu, eu, eu juro que eu assisti Umbrella Academy, e cara, eu não assisti a segunda temporada, porque pra mim, a primeira temporada, a única coisa que prestava era aquele menino lá, o, o que viaja no tempo. O resto é muito chato, nossa senhora. tanto é tempo que eu não jogo de Veigar Mid E continuaremos não jogando. Algumas opções pra vocês aqui. N. Só. é ah, de ah, Que bonitinha. Né, <risos> né. Yeah. Yeah. Eu gosto de espirrar porque significa que eu não tô com corona. Porque corona não faz espirrar. Ah, eu esqueci que eu só ia jogar de boneco AD, gente. Esqueci, esqueci. Eita que segue. Por que eu tô de impacto repentino? Ai, <risos> que triste. Putz, agora eu tenho que fazer protobelt, né? Peguei errado. Porque eu tava de Kiana. É, eu ia fazer colhedor. Por isso que eu peguei a runa de mana. Mas acho que aqui eu vou ter que fazer protobelt mesmo. Porque senão eu vou ficar com uma runa menos. Se não é sombra, não é digno. Ops É que normalmente os Yastos e começam batendo nas nas galinhas Por isso que ele já vem estacado Mas dando um quezinho, só pra tipo, uh, já venho fazendo ventinho <risos> Olha o sustento do Doran Shield, ele não usou a poção ainda Pior é que eu detesto o protobelt, mas vai ter que ser é Engraçado Perigo Já pensou se o cara está seis 6, que o é Twist que ia ser? Liga com ele Pra ganhar seus stacks hum. diferença o maluco ainda passa aqui, é pra acabar com a minha vida Que isso? O moleque ficou full Vai matar, né? Tem mana pra usar esse nerf no W, cara Nerf tosco essa mira, né? A mana indo embora. Ela tá sem dash, né? né? Eu Eu saio vivo ainda. Puxa. Sai, sim. Ah, eles tem cartos, né? Todo mundo ia sair vivo mesmo se eu saísse vivo. <risos> Ai, meu Deus, olha foi. <risos> moleque pescou tapa. Ah, não! Não, não, não, não, não, não, não, não. Isso pegou, isso pegou. Pegou, pegou, pô. Opa, pulado pelo urso. <risos> ah, Cladi pegou, pô Sabe o que fez não pegar o Move Speed que ele ganhou da Ronda do, da do Pezinho? Qual é o do Ignite do Cleanse? 180, 210 Tá, então a gente tem Ignite antes do Cleanse dele voltar Meu Deus, Meu Deus. Seria ruim pra N se o urso dela fosse igual ao do Yorick. Porque ela quer que o urso acabe pra ela poder ultar de novo. Aguento mais meu urso morrendo. O urso tá louco foi pra cima. Ai, Deus que me perdoe por gastar esse flash, mas. ele quer kill, né? Não é tão grave. Por oh, favor me deixa saber Ah sabia que eu deixar, ah, desgraçado Agora a questão é, a ult do Yone entrou cooldown? Eu acho que não entrou cooldown então Eu acho que não entrou também não Meu Deus Tem o Urso saindo no Dragon cara, que que é isso? meu herói. Meu herói. Meu urso foi no Dragon, cara. Urso burro. Perigo. O que ela achou que fosse acontecer? Que ela ia parar o projétil, o urso? Contra essa mira começa com W ou com ult, porque senão ela para o seu quê? O Q ela para no W. <risos> o urso podia bater em pink, né? Dá uma facilitada. <risos> Ai, gente, que desgraça, né, cara? Tomei outplay do auto-ataque. É a vida, né? Quem nunca tomou play do auto-ataque? Nossa, esse cara é aquele Rumble Troll. Vocês lembram do Trandle surtado da live de ontem? Do primeiro jogo? Fidou o galho e depois ficou FK? Ai, ah. <risos> ah, o mundo dá voltas. Ah. Oh. <risos> Tomei sem mana e Passinho da última yori. A gente tem que tirar a visão depois a gente vai e mata eles. <risos> <risos> <risos> É sobre isso. Primeiro a gente tira a visão. Botou congelador. Tirou visão. Enfiou um o nos outros. Que é isso. Eu vou ser tóxico com esse cara porque ele foi tóxico ontem. Porque ele fidou, trollou e ficou FK. Então eu sou obrigado a ser tóxico. Reparação histórica apenas. Ai, não. Consegui me pegar ainda. Ai, não, disse Não Eu não, não tenho intenção de te ajudar, tá tudo bem Ai cara, esse urso, meu deus, tá vivo Que isso, o Yori foi pro outro lado O Yori foi pro outro lado Diz que o Ione foi pro Baron, porque eu acho que na minha cabeça eu, eu vi o Ione passando reto aqui. Mas eu não sei se isso aconteceu mesmo. Não, eu não fui pegar o Red. Eu sabia que essa amiga ia pegar o Red. <risos> eu acho que ele passou pro outro lado. Ai, gente. Nossa, me dá alegria mesmo. Eu não devo ter usado meu protobelt nenhuma vez ainda, porque eu nem lembro que eu tenho. Ai, tadinho. Vamos! Hmm... Ah, Meu Deus. Era Mandar ah um noob top <risos> Ai ai Eu vou reportar ele de novo por ontem